Boa tarde, galerinha! Opa! Pela primeira vez voltando pra casa ainda com o dia ensolarado. Hoje o colega que chega às sete horas ele pediu pra... Pra que eu chegasse mais cedo no lugar dele. essa permuta chegando 7 ele chegando 10 logo eu saio 5 e ele vai sair 8 horas da noite Bom horário para sair, só que para gente que gosta de ficar até tarde estudando, pô, não é legal, é porque acordar seis da manhã, misericórdia, você vê que em dias normais Eu acordo nove e vinte, por aí assim é pau. E aí, você vai me fechar? Não, né? E você, amigão? Liga até o caminho! Aqui é bem feito, né? Correndo, caminhando... Eu achava que não, não tinha tanto por aqui, até porque é uma região deserta, né? Tem casa o lado de cá, mas assim, é bem afastado, você não vê ninguém passeando, caminhando. É somente correndo, correndo ou caminhando, se exercitando, você não vê? pessoas indo de um ponto para o outro caminhando por aqui, é só na região lá de dentro é cabula olha só aqui bacana ah, mais a galera correndo Aí tem que ocupar os espaços. Pô, eu tava descendo agora. Aí pronto, desci né do andar na empresa, botei a luva, quando chega de frente para a moto, cadê a chave, vestiu ah, a chave sobre a mesa, volta toda. bonito agora em Salvador ô oh, amigão, cuidado aí você abriu vamos embalando devagarzinho qual foi pai? um daqui chegou demais o outro ali reduziu o canto Quem vai entender esse povo? Ixi, barrusei já travando. Ó. Eita laia Opa, que putaria é essa aqui, rapaz? O céu de lobo, é? É um tombo legal. mais uma blitz aqui Eu peguei uma blitz aqui que foi foda velho. Eu vinha da, da pós Aí eu tava de... Até com a moto de, de o Mecânico Aí eu tava de sandália velho. Oxe, quando eu vi a, a blitz não contei conversa Descartei logo a sandália, joguei logo fora que pode. Balança a perninha, balança outra. Se caiu no chão. Beleza, fugiu do flagrante. Fiquei descalço. Aí entreguei o documento, habilitação. Tá, tá certinho. Aí o comandante da operação Minha cai essa placa aqui. Aí eu, o que, é que tem? Ele mostrou. Quando vi, a placa meio apagada. O 3 estava apagado, não muito, mas o suficiente para ele encher o saco. Aí ele perguntou: esse 3 aqui é para aparecer com 1, é? Não, não, senhor ele, ó, corrija essa placa. Não dá problema eu, Tá bom E aí fica esperando né? Daí a pouco passou Ele foi lá, voltou Ele ó, oh, corri essa placa aí Que a gente tá saindo 10 minutos Aí eu Não entendi bem <risos> Porra, velho Era um sábado Três e meia da tarde Mais ou menos essa faixa Três horas, três e meia Aí Passo de novo, oh, Se Você não corrigir essa placa a gente vai levar a moto. Foi aí que a ficha caiu. Que ele queria que corrigir a placa ali na hora. Meu velho, onde é que eu vou conseguir tinta nessa San Martín? Dia de sábado, três horas da tarde, tudo fechado já. Eu aí, porra, eu é fudeu. Não façam isso. errado, viu gente? Aí! Meu porra é descalço, velho, com a jaqueta, capacete na mão. Ué, vamos agora andar, né? aí você vai entrar mesmo vai ficar enrolando. Ok. Aí peguei. Capacete, jaqueta, descalço. E aí corre pra dentro da San Martin, Procurando tinta preta pra tocar placa. placa. Caralho, mas onde é que vou arranjar? Aí eu vi uma borracharia aberta, perguntei o cara. Aí eu vou amigo. Sabe informando onde é que tem uma loja de tinta por aqui? Ele rapaz tem ali na frente, eu, aonde ali antes da garagem, tudo mais. Eu, eu, beleza, Fiquei, fui lá. Aí, quando cheguei nessa loja fechada, porra, também pelo horário. Eu, que merda, velho. Aí um pouquinho depois dela tinha. Aí um pouquinho depois dela tinha outra baixaria. Aí eu falei com o cara. Boa tarde, amigo. Tudo bom? Tudo bom? Sabe me chamar onde é que vem de tinta preta aqui, velho? Ele, rapaz... Tinha essa loja aí, mas tá fechada, velho. Eu porra! O dele, ó, eu tenho um pouquinho de tinta aqui, eu... eu e aí? Ele, rapaz, eu te vendo, velho. Eu pronto, fechou e aí desconto. Ele, porra, meta tá novinha, eu, porra, velho, os caras vão levar minha moto. Velho. Aí o cara tá bom, me dê. Aí deu dinheiro a ele. Ele me deu aí no caminho eu voltando. No caminho voltando eu.. Já catei no chão um pedacinho de espuma. Ai, oi, vai me ajudar. Aí, pronto, chegou lá, peguei o spray, ó. Pss, melei a espuma. E aí, ó, devagarzinho, só no... Só no estoquinho. Retoquei a placa. Retoquei o número, pá. Ficou massa. E, e peguei e ele. Pronto, senhor, ele... Ô, oh, e a cidade? Salvador, tudo bem, tá meio apagado. Eu. porra, velho. Ele ó, adiante, vá. Que ele viu que eu tava com a tinta tá na mão, né? Então. Não tinha por que ele ficar me segurando lá. Aí ele me liberou e eu, porra, que merda, velho. Você toma fechado porque você é lerdo. Opa opa, opa. lá buzu, vem é cá buzu, ah, colé. seu buraco. Sim, voltando me distrair aqui do trânsito, é. E aí, velho, foi uma experiência de merda, né? Porra! Fica de placa apagada, velho. Aí cheguei falei falar com o mecânico: porra, velho, retoca essa porra, velho. Escapou agora de levar sua moto, porque você não retoca a placa? Tá apagada. Ele que nada, rapaz. Isso é besteira, tá? Vai, vai explicar o policial que isso é besteira. Diga que saber besteira ele é pra buscar lá no, no pátio do ETRAN Eu Já trato de... Deixar a minha no grau E esse já tomou um beijinho do lado A cadeira aí de vocês pra não bater na gente. Qual foi? Deu. <risos> o cara trava um buzô, o outro fica esperando sair, aí segura o trânsito. Que coisa, viu? Bom, galerinha, chegamos ao nosso destino Quer dizer, ainda não, né? A gente mora lá pra cima Mas a gente vai encerrar por aqui Deixa eu ver se vale a pena Primeiro vamos ver como é que tá a ladeira Se vai embolado, a gente... Ele termina lá em cima. O nível do engarrafamento! Tá voltar, Topi? Pode. Ah, tá livre. Então vamos ficar por aqui, pessoal. Um abraço pra vocês. Até o próximo videozinho, valeu. Tchau, tchau.